Olá pessoal, tudo bom? Acabamos de acompanhar um parto aqui muito lindo, um parto fisiológico natural, que vai só reafirmar para gente, né, o que a gente já sabe que a melhor coisa é aguardar o tempo do bebê e fazer intervenção somente quando necessário. Luísa é uma paciente que era a primeira gestação, estava com 41 semanas e na consulta ela rompeu bolsa, e como ela foi um rompimento das membranas antes do trabalho de parto, a gente examinou o bebê né? e ela, o líquido era claro, fizemos um ultrassom na mesma hora e um exame que chama cardiotopografia para ver que o bebê estava bem e que a gente tinha segurança de aguardar o trabalho de parto espontâneo. E depois dessa avaliação toda, que estava tudo perfeito, ela foi para casa Tesonha, descansou, teve um momento a sós com o marido e na madrugada as contrações começaram a vir. Por volta de mais ou menos três e meia da manhã, ela chamou a Liliane que foi avaliar e ela já estava com 8 centímetros. Ela chegou aqui no hospital com 9 para 10 centímetros e evoluiu com parto natural, sem laceração. O bebê está bem linda no colinho dela. Nós vamos mostrar várias fotos e vídeos para vocês. towards the color that lies within no.